Eu acho que há bons e maus jornalistas hoje, como já existia uh, há 10 anos ou há 20 anos. Acho que há bons e maus profissionais em, toda, em, em todas as áreas como, e no jornalismo também. É um facto que os jornalistas, neste momento, estão a receber muito mal. Uh, ou seja, uma coisa é, é um facto que estão a receber mal, é um facto que isso pode ser prejudicial uh, ao jornalismo, é um facto que por, por, muitos, por muitos motivos históricos e sociais, quando eu, quando eu entrei para, para a faculdade para ser jornalista, em 94, havia muita gente a candidatar-se, era a par de medicina, a, a faculdade, curso que tinha mais candidaturas, portanto, quem entrava em, em jornalismo tinha médias altíssimas, havia muita, muita gente a trabalhar em jornalismo, havia um boom de órgãos de comunicação social, fosse de rádio, fosse de imprensa, fosse de televisão, foi quando surgiram as privadas, foi quando quando quando, quando houve as guerras e nós já estávamos em simultânea, portanto, em todo o mundo. Então, acho que houve um conjunto de fatores que fizeram com que houvesse muito, muitas pessoas de 20 anos ou 18 anos a querer ser jornalistas. Portanto. Além de que ainda, ainda somos, somos filhos da revolução, não é? portanto, os nossos pais, tiveram na evolução, na liberdade, pela liberdade da imprensa e, portanto, acho que, que há um conjunto de fatores que fez com que houvesse esse boom, havia mercado de trabalho, havia ordenados, da minha experiência nunca foram muito altos, um jornalista nunca recebeu muito dinheiro, mas, mas recebia mais do que agora, okay? agora há menos jornalistas e cada vez há menos de os que há tem trabalho precário, não tem só a ver com receber uh, ordenado baixo, tem a ver com ser freelancer ou uh, estar em situações que não, são, uh, que não são aquelas, eu tenho muitos amigos jornalistas e, e, que eu, e que temos conversas e que eles falam, eu achava que quando tivesse 40 anos não estava a pensar mudar de profissão e há muita gente a pensar em mudar de profissão ou ir para outra área para conseguir uh, subsistir, portanto isso é um facto, agora não acho que seja por isso que há mais CMTVs na informação. Antigamente também o CMTV faz o mesmo que o Correio da Manhã fazia, o jornal, a rádio. E querer chegar ao maior número de pessoas, portanto quer vender notícias e para isso tem que fazer, tem que gritar. O que a CMTV faz é gritar. Tem que gritar, tem que dizer que é sempre alerta, não é? está sempre em alerta, é sempre última hora. É uma forma de gritar. É como as crianças têm que gritar, mas é uma forma. Uh, não estou a dizer que é profi mal, mal profissionalismo não, é uma forma de comunicar. Não é? Nós para fazermos ouvir, às vezes temos que gritar. Outras vezes falamos baixinho e sabemos que ao início ninguém nos ouve, mas se continuarmos a falar e a dizer coisas assertivas, com qualidade, vão-nos ouvir. Portanto, e, portanto, há outros canais que fazem um caminho diferente. E por isso não, não acho que seja por aí. Acho que, é perigo, acho que podemos entrar emfrontar este perigo quando as pessoas começam a fazer alguma confusão e não as pessoas, público, telespectadores e crianças também, o que é que é uma notícia verdadeira, o que é que é uma fake news, isso acho que podemos entrar aqui num, num, num limite que pode ser perigoso e, e a semana passada quando o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou numa, no, na entrega dos prémios Gazeta alertou uh, para isso, é lógico que estava com uma plateia de jornalistas à frente, mas fez um. Ou seja, ele próprio disse eu não, vou, não, não, não posso, não vou deixar que aconteça. Alguma coisa tem que acontecer. Se é o um Estado a intervir, não sei. Eu não sei se é por aí. Okay? Mas que é preciso as pessoas terem esse alerta, estarem preocupadas, estarem atentas, terem esse cuidado. Acho que sim. Acho que a indústria de, do jornalismo, e voltando à fábrica, de, fábrica de mídia, uh, antigamente era feita de uma forma agora é feita de outra, amanhã eu posso ir fazer outros sapatos, não é? portanto, agora temos é que nos adaptar, temos que evoluir, uh, provavelmente o meu filho não vai querer ter a profissão uh, que eu tenho da mesma forma que eu tive ou que eu comecei, porque a minha, eu própria, e agora aqui é, o meu percurso, não é, eu sempre trabalhei em televisão, mas nunca, raramente fiz a mesma coisa, fui sempre fazendo outras coisas. E tem a ver com a evolução, até, não obviamente da tecnologia, mas com a evolução da indústria.